Você sabe o que é luteria? Luteria? Não. Não? Não. Esse nome te lembra alguma coisa? Lembra é briga antes, né? luta. Luteria? Lembra o quê? Luteria... Luteria. Jogo, alguma coisa, não. Qual foi a primeira coisa que você falou? Briga. Briga? Por que é briga? Ilusão. Por quê? Porque, no caso, parece ser... É, né? Luta, loteria, alguma coisa. Entendi. Isso? Não sei, sinceramente. Pode sutar alguma coisa? Luteria. Lute. Tem alguma coisa a ver com luto? Com morte? Não. Luteria. Não sinceramente. Construção de instrumentos musicais, você lembra alguma coisa? Gente? Construção? De instrumentos musicais. Opa! Luthier. Luthier, sim. Conhece? É, já ouvi falar. Quer falar? Já ouvi falar. Então o nome dessa arte é Luteria. Ah, Luthier. Isso. Francês? Francês. É. Ui. Ui.